Vai precisar desses passadores, né? Fecho de mochila, né? Que é esses aqui. Se vocês conseguirem colorido, melhor ainda, tá? Então, vai precisar desses aqui. Um joguinho. Velcro, tá? Argola ou meia-argola, tá? Isso. É o que vocês vão precisar. E os moldes, né? Aqui a gente vai fazer da Mulher Maravilha, né? A gente já fez... Eu já fiz os outros ali. Aqui eu vou fazer da Mulher Maravilha. Separei a Mulher Maravilha pra fazer com vocês. Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado. Que é esse aqui, aonde é vai o nosso, a nossa, o nosso bordadinho, tá? Uma vez dobrado. Esse aqui é o forro, uma vez dobrado, tá? Tá? tecido que eu tô usando aqui é suede, tá? Mas você pode tá usando tricoline, oxford, oxfordine. Aqui eu vou usar o azul, né? Que é a parte de baixo aqui, uma vez dobrado. Você pode usar com estrelinha, se você achar que estrelinha, fica mais bonitinho, tá? esse aqui é pra colocar a guia, né? A argola, uma vez dobrado. Esse aqui é pra... Esse aqui... Você pode usar aquela alça de bolsa, tá? Aqui a gente vai colocar o um, um, do mesmo tecido, né? Vermelho. Mas, se você tiver alça de bolsa preta, vermelha, também fica legal, fica mais forte, fica melhor, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes ou uma vez dobrado, tá? Então, essa parte aqui você pode fazer com a alça de bolsa, tá? Ah, vamos pegar primeiro... Esse aqui, tá? Esse nosso molde dobrado, ah, bordado, que é esse aqui, tá? Vamos pegar o nosso molde da guia também. Molde da guia primeiro, tá? Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Tá? E... Essa a costura Vamos achar o nosso meio aqui. Uma peça rápida e fácil de fazer, tá, gente? E vamos pregar aqui, ó, bem no meio, tá? pegado vamos pegar a nosso cós azul essa parte aqui tá essa parte aqui é a parte de cima Vamos achar no meio também, né? A vez com avesso, direito com direito, meio com meio aqui. Vamos colocar no. Não. Alfinete pra não mexer. E aqui a gente vai pregar um outro, Tá? Pegado aqui, a gente vai rebater essa costura, tá? Ó, jogar aqui pra cima. pegar, se você tiver alça de bolsa, você pega a alça de bolsa, né, e já coloca ali. Aqui a gente vai pegar esse molde aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. essa parte aqui, tá? vamos colocar aqui, dobrar aqui para dar acabamento. Eu sempre deixo assim, tá? Coloco aqui, aí coloco um alfinete aqui. E aqui no meio, né? E agora aqui eu vou trabalhar com o meu... Os meus reguladores, tá? Ó, vou colocar aqui, primeiro esse. E agora, esse aqui. Aqui Tá assim Agora a gente vai, ó Fazer uma Um círculo aqui, ó Tá vendo? Ó Colocou Primeiro esse depois, esse. Agora a gente vai fazer um círculo. Aqui, que a nossa alça, ela vem aqui, Entra aqui de baixo, tá? Ó, entrou aqui de baixo. E aqui, ela vai sair aqui também, ó. Aqui, ó. regular para tu conseguir colocar os tamanhos. Agora aqui você vai pegar ela aqui, tá? Ó, ela entrou aqui e saiu aqui e você vai costurar nela mesmo aqui, tá? Vira para baixo aqui para dar um acabamento legal. Deu pra entender, gente, ó? Aqui, ela entrou aqui por baixo, saiu aqui, e aqui a gente vai dobrar aqui pra baixo, pra dar um acabamento e pregar nela mesmo aqui, tá? Não é. Não é segredo, né gente? Tem um monte de vídeo no YouTube, eu mesmo já fiz um vídeo mostrando como é que faz isso. Ficar alguma dúvida aí, pode vir me perguntar, Tá. tamanho, tá? Ok? E aqui a gente vai agora pegar aqui. Só aqui no meio, tá? A gente vai dar uma costura só aqui no meio. Tirar o nosso pinete certinho. Que o nosso... Fique aqui, ó. Que o nosso regulador, o nosso fecho fique aqui na peça, tá? Que a gente vai pegar... Agora vamos pegar esse molde aqui, passar a costura ao redor. Nós vamos colocar aqui, mas depois. Agora, reserve esse livro e vamos pegar nosso fogo. onças nossos pra dentro aqui. Passar a costura por tudo. Aqui a gente deixa os dois dedos pra baixo aqui, tá? Os dois dedinhos aqui pra baixo pra gente tá pregando o nosso decote, tá? Bora lá. Que a gente já pega aqui ó deixando dois dedos aqui para baixo ok e vamos fazer Gente, esse barulho é o baroque roncando, tá? baroque que tá roncando. que fizemos pique aqui, ó, a gente vai virar a nossa peça, tá? uma das, das partes aqui do, do decote que a gente deixou aberta. Assim, por enquanto. Aqui, lembra que a gente deixou dois dedos aqui pra baixo? Pois é, pra gente pregar o nosso degote aqui, ó. Costura aqui, costura aqui. A gente vai juntar costura com costura aqui, tá? Assim, costura com costura. E vamos pregar aqui. Aqui a gente vai colocar pra dentro, arrumar certinho aqui e venho passando três. Espontar aqui também essa parte aqui, tá? Aqui, esse pontado, vamos pegar aquele quadradinho que a gente fez e vamos pegar aqui, bem no meio aqui, tá? Isso aqui é pra dar uma segurança a mais, tá? Pra prender melhor a nossa peça. Você pode fazer esse peitoral aqui com nylon dublado também, tá? So <laughs> colocar no nosso felt. u tem gato nosso peitoral tá pronto. Nossa, olha só como ficou. A gente, olha só que bonitinho Bonitinho. Então, essa matriz vai pra vocês no pés, tá? Eu não tenho outra máquina, eu não tenho... Como fazer em outro formato, é só o pés, tá? Pé, pés. Olha só. Então, esse é o peitoral super-heróis. Esse aqui é um tamanho 3.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 Esse nosso mercado é o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, né? Não para de crescer. Então aproveitem e façam muitas roupinhas pet. Vamos, bora ganhar dinheiro aí, gente. Precisando de tecido, é só chamar Felipe Malhas, gente, ajuda a Felipe Malhas aí. Lá eles têm uma variedade de tecido para vocês fazer essas lindezas aqui, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é só. Beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Se Deus está no negócio, sucesso é garantido. Beijos, até a próxima. Eu amo muito vocês. Tchau.